Pode comunicar design exa de da rainha estrela decadente o coletivo estrela decadente é constituído por um conjunto de artistas plásticos ilustradores escritores designers Artistas gráficos e músicos cujas iniciativas vão desde a edição até a exposições, performances e concertos, formado a partir do extinto Bar Estrela da Graça em Lisboa. Obrigado, boa conferência! Mostrar vídeo. Chau. Iniciar a produção dos flyers. o futuro dito pelas máquinas mostrar mostrar foto de clima geral tinoni tinoni tinoni Tinoni, tinoni, tinoni. O que que que que é que foi, pá que que que que que que que foi? Mostrar. Três fotos do banco. Aça ao banco. Assalto ao banco. Aça ao banco. Assalto ao banco. Assalto ao banco. Assalto ao banco. Mostrar, vídeo dos carrinhos da Bófia. Assalto ao banco. Assalto ao banco. Sempre o salto. Sempre o salto e a polícia a constante. Já tem cadastro e ficha que vem do longe. Já tem cadastro e ficha que vem do longe. Mostrar. Foto do alto de apreensão. Mostrar foto dos resistentes de ontem à noite. São o coletivo da estrela decadente. Coletivo da estrela decadente. Cocô, coletivo da estrela decadente. Coco coletivo da estrela decadente. Estrela. Decadente. Estrela. Decadente. mostrar vídeo dos carrinhos da bófia tinoni tinoni tinoni tinoni tinoni tinoni tinoni tinoni banco é galeria-bar para confundir turistas e curadores Banco é galeria-bar para confundir turistas e curadores. Mostrar. Cinco fotos de galeria. Esperam João e Castro e gin em copo de balão. E Jean em copo de balão. E em copo de balão. E, em copo de balão e cerveja. E gin em copo de balão e cerveja é gin em copo de balão. Levam com cerveja quente e artistas de agitação. A construção-reconstrução é semanal e de acumulação. Mostrar, foto JPD de galeria a crescer. Coletivo da Estrela Decadente com Acrescentar, Modificar, Reconfigurar Mostrar Fotos das Manchas O cartaz é às manchas que o futuro nunca foi claro. Quem são os autores? Juntar ao nada. Que? O que? Que? Que? Que? que? Mostrar vídeos de performance. As instalações acrescentar, as performances, 3%. Mostrar fotos e vídeos de gigas. As performances acrescentar, os concertos, 28,2%. Mostrar fotos da revista e vídeo da revista queimada. Aos concertos a revista Decadente e outras publicações. 60%. Mostrar. Vídeo do Chico a passar-se um. Audijai. Nada. Níqueles. Zero por cento. Preto. Acumular é lembrar. Mostrar. Cartazes Estrela Exposição do Sol. Mostrar. Cartaz da edição 50. L. 50. Exceção e data redonda. O Estrela Grêmio de Eleição. Mostrar, vídeo petis na vitrine. Ajuntamento de músicos, artistas e gente da graça. Trar, vídeo do Ensemble Treques Decadentes Aos 50 Ensemble Revista Juntar para ordenar Juntar para Rir Fazer Rir Fazer, RE, fazer, RE, fazer, o ensemble decadente de geometria variável, A e contemporâneos. Ai contemporâneos. Ai contemporâneos. Ai. Contemporâneos. Mostrar livros com cartazes. Os cartazes ordenados e a vitrine para estilhaçar. mostrar fotos das totos e das t-shirts ao dj t-shirts e totos para vender preto vender o nada multiplicar o nada mostrar Foto do marinho. Do estrela ao banco. Sem poesias puras. Onde as cruzes permanecem negras. E nelas a forca das noites escuras. Forca. Forca. Forca. Forca. Forca. Mostrar. Fotos das cruzes e vídeo do laboratório. As cruzes são negras. As cruzes são negras. Fecham o laboratório, o estrela, fechem o banco. O coletivo do estrela decadente, não fecham. <tos> Preto. As cruzes são negras, negras, negras, negras, negras, negras, negras, negras, negras, negras, negras. negras. Mostrar foto emsemblage. Os projetos são do futuro. Preto. O futuro já foi roubado. Só há o presente. Mostrar fotos de festa. O presente é descansar de nós. Ou isso, ou assaltar o Maria Matos. Matos. Matos. Assaltar o Maria Matos. Matos. Matos. Em festa. Mostrar, mais fotos do assalto. Assalto ao banco. Assalto ao branco. Asfalto ao branco. Assalto não tanto. Asma. Arma. Asma. Arma. Assalto ao banco. Assalto ao banco. SSSS assalto, assalto ao banco. Assalto ao banco. assalto ao banco. Assalto ao banco. assalto ao banco. Assalto ao banco. O coletivo da Estrela Decadente vai estar no Museu Bernardo logo à noite com o concerto do ensemble Decadente e a exposição do artista Xavier Almeida 918. Três, três, um, oito, seis, zero. Arte Total, Artista. Arte Total, Artista. Distribuir Flyers. Distribuir Flyers. Distribuir Flyers. Distribuir flyers. Di dist dist distribuir flyers. Mostrar fotos Xavier Almeida. Muito obrigado. Bebam menos caralho. De comunicar design Exade caudas da rainha